Eu tenho uma experiência ótima com o Dr. Vitor, porque quando meu pai precisou é, ser internado, ele foi ao hospital algumas vezes cuidar da boca do meu pai. Ele explicou pra gente a importância de ter uma boca saudável. E assim, é o meu sentido de gratidão, de, de agradecimento ao Dr. Vitor, que depois passou a ser o meu dentista e começou a cuidar do meu sorriso, né? Graças ao meu pai, ele virou um, um, praticamente um irmão, porque ele cuidou do meu pai. E informou as enfermeiras naquele, naquele período a importância de se cuidar da boca, do sorriso. E hoje ele cuida do meu sorriso. E eu sou muito grata ao Dr. Vitor.